Você sabe que a Tina não gosta que subam aqui sem a devida autorização dela, não é, Paula? É, eu sei também que ela odeia que você fique se esfregando com os funcionários da casa. Olha que eu senti o deboche daqui. Vem cá, já respondeu a Tina? Ela mandou para o seu celular via mensagem o nome e o número de clientes que você atende hoje. É? Eu não vou. O quê? É isso mesmo. Eu não vou. Hoje eu vou pedir minha demissão daqui. Vocês nunca mais vão ver um real meu. Nunca mais. can't describe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 Muito mais, você quer tá assistir? Hum, foi o o show completo. Do início ao fim, até a cueca cair no chão. o é. que tem que ir baixo? você já viu. você então, que já usou muito. Então, só que agora eu vou ser um mero espectador. Eu vou assistir. <risos> Vai, Lama.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 Você gostou? Ficou <risos> fabuloso! Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tô um pouco mole, um pouco zonzo com esse ensaio, sabia? Deixa eu botar uma coisa. Não, calma! Eu... Espera! Fica um pouquinho. Fica foi, você vai corrigir a coreografia, você gostou da batida, foi o que eu mandei fazer. Meu amor, acredite, você está batendo um bolão pra deixar todo mundo de queixo caído. Assim que nem você? De boca aberta? Exalando o desejo pelos poros. Mas eu acho melhor você. Colocar sua roupa. Você não quer me ajudar? Hum. Eu ajudo você a tirar. Colocar pra mim não tem a menor graça. Isso tá. aqui. Ai. Você vê graça? Vejo. Eu vejo muita graça. Só que..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 absoluta, eu tô quase dormindo aqui. Olha, caso você precise, eu colei meu telefone na geladeira. Ali naqueles immazinhos. Se você precisar, me liga. Ou então me manda uma mensagem, manda um oi e eu salvo seu número. Ah, pode ser. Deco, eu. Eu sei que não tá sendo fácil. É um período de adaptação, mas eu prometo que eu vou. Vou tentar recuperar o tempo perdido. Não precisa ter pressa, eu acho. Mas eu tenho.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 Eu Sim. mesmo levo. É claro. Não sai do seu posto. Não entendi nada. É, como é que você ouça? Ai, Tina, vamos ser breves, vai. Você tem seu trabalho pra fazer, eu tenho as minhas coisas. E é isso, eu vou, você fica, vida que segue pras duas. Tá certo. Você sabe que você tá sendo ingrata, não sei. Ingrata? Eu, mas por que que eu tô sendo ingrata? Eu tô suando há quatro anos pra te sustentar. Sustentar? É. Você acha que os seus trocados sustentam essa casa e a minha vida?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 É Sai da minha casa, sua peranha de merda Vagabunda, vai embora Vai, não precisa, vai embora Isso vai ter volta, Tina vai, vai, ter volta. vai ter volta Tenho certeza que vai ter volta Meu Deus do céu Tina, o que, que aconteceu? Eu tava ouvindo a gritaria lá de baixo Ele é Ele deixa sozinho.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 como é que é?